TÉCNICAS DE IMPREGNAÇÃO MAGNÉTICA MENTAL COM IMAGENS POSITIVAS A técnica de despolarização dos estímulos de memória dá resultados extraordinários. Já nos acostumamos a ver espíritos obsessores espumantes de ódio contra sua vítima, desejando por todos os meios destruí-la e fazê-la sofrer, retornarem de uma despolarização totalmente calmos e até negando formalmente conhecer a criatura que antes tanto demonstrava odiar. Todo um drama vivido, às vezes, durante séculos, se apaga por completo da memória do espírito. Antes de trazer o despolarizado de volta da encarnação em que se situou, costumamos impregnar seu cérebro magneticamente com ideias amoráveis, altruísticas, fraternas, etc., usando a mesma técnica, só que agora visando a polarização. Para tanto, basta ter o cuidado de não trocar a posição das mãos. Estamos polarizando o cérebro. Faça a contagem lentamente, expressando em voz alta a ideia a ser impressa na mente do desencarnado. Por exemplo, Meu amigo, de agora em diante, tu serás um homem muito bom, amigo de todos. 1. Um, muito bom. 2. Amigo. 3. Amigo. 4. Bom. 5. Muito bom. 6. Sempre amigo e bom. 7. Em outro exemplo, Meu caro, de agora em diante tu serás muito trabalhador. 1. Um, muito trabalhador. 2. Responsável. 3. Cumpridor de tuas obrigações. 4. Trabalhador. 5. Muito trabalhador. 6. 7. E conforme o caso, se poderá imprimir, gostarás muito de tua família, serás feliz, muito feliz, serás uma pessoa alegre, etc. O tratamento de encarnados e desencarnados poderá ser seguida da seguinte técnica. Procuramos encontrar a encarnação em que desfrutaram da mais alegria, paz, felicidade, a fim de que, voltando, fiquem com recordação mais positiva possível. C. Submetidos a um tratamento que muitas vezes é dramático, eles caírem em encarnação cheia de tropeços dolorosos, fazemos nova despolarização até encontrarmos uma melhor. E, só então, trazemos los de volta ao presente.